Vamos dar início às redes sociais uh, com o Vasco Marques que traz um convidado de hoje que será apresentado através destas imagens que vamos ver. Já estamos aqui muito bem abancadinhos. bancadinhos. A Bancados é bom, não é? A televisão? A Bancados é muito bom. Com o nosso Vasco Marte, Vasco, bem-vindo novamente. Obrigado, é com obrigado. muito prazer que te recebo sempre. Foi acompanhado do João Curtinhas, Exatamente. que nos vai apresentar o, o, o... Swonky. Não, mas é o Swonky. O Swonky. Ok, só para confirmar. É menino, não é? É, é menino. menino, é, sim, sim, sim, ok. nasceu é quando? Olha, o Swank é, um, é uma, uma startup, é uma startup portuguesa. Sim. Ok, é um projeto, um projeto nacional. Nasceu mais ou menos em meados de 2016. Em setembro de 2016 nós lançamos a primeira versão um, Swonky, tivemos, tivemos num programa de televisão que era o Shark Tank. Sim. Viemos, viemos lá, lançamos a nossa. A fosse nossa startup. tu foste apresentar. Sim, eu e eu Nota-se, tu tens aí uma, uma capacidade de. É energia, não é? é. é energia, não é? Vendias-me uma bíblia. Tu? Sou capaz, vamos é. buscar, eu trago aqui e conseguimos fazer esse negócio. Então, ah, mas, sim mas viemos, viemos do Shark Tank eu na altura eu e o meu o meu sócio hoje já somos éramos na altura dois somos hoje uma equipa maior quase 10 pessoas uhum. um, portanto lançamos a nossa a nossa plataforma e temos vindo a fazer um caminho uh, aqui em Portugal Hoje temos já um conjunto de agências, publishers a trabalharem com, connosco, com marcas, tudo sempre relacionado com o marketing digital. Portanto, empresas que hoje trabalham marketing digital já vamos falar um bocadinho melhor o que é que faz efetivamente o Swonky. Claro. Uh, mas temos vindo a fazer esse caminho. Está, Agora, está estamos... muito relacionado com redes sociais, exatamente, não é? Exatamente uhum. isso. E exatamente redes sociais. Swonky, só para dar um contexto também que para as pessoas saber. lá em casa também, para dar o um nome, bocadinho de contexto, é? Swonky é o acrónimo de Switch on Network. Ou seja, ligar as redes sociais, okay? traduzindo um bocadinho à letra, e o IE é só para ser sexy, é só para ser fancy, ah, só para ter ali. Porque Swonk não era tão, não, tão, tão, tão sexy. Tão bonito. Exatamente. Não, exatamente, era, okay. não era, concordo. Uh, quase tão bonito como Olá Maria, não é? é uh, portanto, quase tão bonito. Não ah, é da minha autoria. <risos> Damos aqui um grande beijinho a toda a equipa de marketing okay. do, do, do, do, do Olá futebol, Maria. Não futebol com o Porto, porque okay, okay, um, okay. nasceu okay. de lá. Pronto, acho eu. Mas o, o Swonk efetivamente é uma plataforma. Permite então ligar todas as redes sociais num, num único lugar, permite monitorizar, calendarizar e criar conteúdos Sim. e que depois é espalhada em todas as redes sociais, em todas as plataformas de conteúdo que nós quisermos. Muito bem. Vasco, só para tentarmos perceber esta ligação, com certeza estás sempre muito atento àquilo que se passa... E depois, estavas a falar de, do trabalho que é desenvolvido em Portugal. Só uma pergunta, João, antes do Vasco falar. Claro. O objetivo destas startups é sempre serem compradas por grandes grupos internacionais. É esse o objetivo final? Boa pergunta. Essa quase que veio de casa estudada. Uh, depende um bocadinho... Não veio. Okay, okay. Prometo claro. Mas prometo que te Mas efetivamente... Não, eu... Eu já, é, mas efetivamente é, é, é, é uma... é uma boa f... pergunta. É, não é? Estive bem agora. Não, não, não, não, não. É, Posso é... ir embora? Exatamente. Já fiz o meu trabalho. E hoje... E está hoje. feito, está feito. Não, <risos> efetivamente é, é, é uma pergunta, por isso é que eu disse que quase que veio estudada de casa, porque sim, sim. não é... esta. Sempre... Porque hoje quando nós tentamos criar, e hoje em Portugal assisto aqui a um movimento de empreendedorismo, empreendedorismo, hoje a nossa visão, e nós não trabalhamos com o intuito de vender a nossa plataforma, o que nós tentamos fazer é criar um caminho e tornar a plataforma suficientemente grande, portanto, tornar a plataforma global, e estando naturalmente atentos a todas as oportunidades claro. que, que podem, mais forte podem... se tornar a plataforma, mais fácil e mais bem vendida, com certeza. Mais valor tem, tem e portanto valor. mais valorizada acaba por claro ficar. Que naturalmente que se um dia surgir uma oportunidade que seja boa para nós e boa para o produto... Ok? Naturalmente que estaremos dispostos a olhar para ela, não é? Mas, mas hoje trabalhamos com o objetivo de fazer crescer de Portugal para o mundo um produto nacional, levar em que Portugal, além de boas pessoas, também se faz boa tecnologia, ok? Portanto, estamos aqui a tentar criar, efetivamente, uma startup portuguesa na área do marketing digital, na parte das redes sociais, para o mundo. É um bocadinho isso. É quase a filosofia do Porto Canal, Do Porto para o mundo. Eu, é, não é? é? Eu conheci o João, é, vinha agora porque a mim e lhe perguntar, quando é que a gente se conheceu? Já foi há muito tempo. E já foi há mais tempo do que eu esperava. Uh, já, há quatro anos, não é? Sim, três anos e qualquer mas, coisa, mas sim. Conhecíamos antes que era online, mas o projeto conheci-o há quatro anos. E, e este balanço fizemos assim agora rápido de vir para cá e mais a sério nos últimos dois anos foi quando começou mais a, série, mais a sério o último ano Isso. que no Web Summit também e o portfólio de clientes tem disparado ultimamente e tem estado muito interessante este tipo de plataforma que eu saiba é a única em Portugal Sim. uma plataforma de gestão monitorização e calendarização de redes sociais uhum. que inclui Instagram e com funções muito interessantes para Instagram e que eu saiba é a única a única plataforma que o tu faz o Vasco está assim para o Instagram porque eu sou não, já percebi aí não, o fim é com o Instagram eu disse Fala no Instagram, Camaria, volta é, assim, é é é do Vidos. Exatamente. É, Exatamente. Uh, e está a ombrear uh, com grandes plataformas que estão no mercado há muitos anos, que são gigantes, e, portanto, nasceu pequeninha, como a típica startup, com muito trabalho naturalmente. É. Eu tenho acompanhado todo o percurso que eles têm feito e, e tem sido incrível. Senhor, mas explica-me na prática então como é que as pessoas podem uh, usar desta. De, deste Swanky. Ok, é muito simples. Era Ok, tem uma plataforma web, portanto está disponível em qualquer do mundo, ainda ontem, ainda hoje, de manhã, ontem, porque o fuso horário é às vezes troca um bocadinho. Tivemos uma agência a entrar agora da África do Sul. Okay? Uhum. Portanto, nós para a semana vamos estar em Londres num evento e portanto já começamos a receber uma quantidade de agências internacionais. Portanto, está disponível a qualquer, a qualquer localização em termos, em termos mundiais. Swanky.com é fazer um registro. A partir do momento em que fazemos o registro na nossa plataforma, como fazemos em qualquer outra plataforma, seja com o um login, por exemplo, do Facebook, okay? também o podemos fazer. Tem um fazer. plano grátis? Exatamente, assim, tem qualquer um plano grátis para, ah, okay. para testar para profissionais... E esse plano para, é grátis uh, para sempre, não é? Para sempre, de acordo com a utilização que, okay. que dá. Mais restrito, mas é grátis, para Exatamente. Sempre. Imagina quase como certo. se fosse um canal de televisão. Queres ver 5 minutos? Então não pagas. Queres ver um bocadinho mais? Claro, então, já a pagar. Um exatamente. Uhum. Portanto, vai crescendo de acordo com as nossas necessidades e funcionalidades que queremos da plataforma. Okay? Portanto, iniciam, inscrevem-se, fazem o registro, ligam as suas próprias redes sociais... Okay. Parece um processo muito complicado este de ligar as redes sociais, mas efetivamente é aquilo que nós fazemos quando vamos a um site e nos inscrevemos com o, o Facebook, em clicarmos lá, login Sim. com o Facebook, ele pede uma permissão para e nós damos, ok? É exatamente isso que acontece dentro do e Eu ligo todas as minhas redes sociais. O que distingue também aqui um bocadinho o Swank até um bocadinho das outras plataformas é que, e essas plataformas que o Vasco estava a referir, plataformas mundiais, é que nós não olhámos só para as redes sociais por azedores, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, mas também olhamos para as plataformas de conteúdo. Ok, imaginem um blogger que tem um blogging que pode escrever o seu conteúdo, o seu artigo dentro do seu próprio blog, pode fazê-lo dentro do som e espalhar para as redes sociais para tentar ter mais alcance, mais visualizações. E é fácil, é intuitivo de trabalhar. Né? Nós acreditamos que sim, pelo pois. menos é esse, é esse o nosso, o nosso objetivo, exatamente. O propósito é que seja uma plataforma por intuitiva. Por exemplo, o teu blog, o teu blog está uh, na Rede Sap ou não? Ou é uma plataforma à parte? Ou, ou tô, é chinês do que eu estou a falar? Sim. Este... Está por aí, por acaso está por aí, bem parado, para aí é há um mês e meio. És tu que vais ao blog e que o Sou. utilizas, então o Swanky, o Swanky pode ser utilizado para agendar as publicações também para o blog. Hum, Ai, isso aqui é isso é que é bom, nunca Podes. consegui fazer isso do meu, punha as 6 horas e aquilo nunca dava. Podes Pronto. agendar para si para o blog e para si para as redes, as redes sociais, pode ser horários diferentes e conteúdos diferentes. Uma grande vantagem, onde eu vejo, há aqui dois ou três aspectos que eu acho muito diferenciadores nesta plataforma. Um deles é a possibilidade de poder integrar, seja um blog, um site, de qualquer plataforma, e poder agendar para lá conteúdos, e poder agendar também para redes sociais. E posso personalizar, uma coisa muito importante na gestão de redes sociais é que o que eu vou publicar no LinkedIn não é igual ao que eu vou publicar no Instagram. Neste caso são opostos, de um exemplo extremo, não é? Então, mas mesmo no Facebook há coisas que eu publico no Instagram e não no Facebook e vice-versa. Então eu posso publicar o conteúdo e posso personalizar para dizer no Instagram sai isto e no Facebook sai isto, é estas horas. Portanto, personalizo o que é uma boa Sei prática bom. quando estamos a redes sociais é sentir a audiência, saber o que é que elas querem e estar em sintonia com elas. Porque isso de. Então dá para organizarmos a nossa vida no Instagram. Toda, incluindo histórias. De divulgação, Exatamente, Exatamente. Sim. isso é muito bom. Sim. Para, para dias, para semanas, meses, o que quiser. Por exemplo, podes, podes personalizar o feed uh, para, para o Story, dentro do, do Instagram, aliás, e para o Insta Stories podes também pegar em conteúdos que vais publicar. Ora, Já isto... o viste, Molly, isto é espetacular. Isto é pois, a aprender para, a partir de hoje. Para, para a Molly, vai dar Maria, muito jeito também. No a partir Exatamente. de hoje, Olá Maria no sul. E som. Maria Serqueira Gomes também. Também. também. E os Molly MOX, to, tudo. Por Mas exemplo, imagina o seguinte cenário. Aqui, no, tanto na Olá Maria como para uma empresa, seria igual. Há um conjunto de, de coisas que vão acontecer que vocês sabem que vão acontecer. Rubricas, convidados, etc. E podem agendar tanto em stories como no feed, do Instagram, Facebook, site, etc. Uh, e esses conteúdos saem. Para além desses conteúdos que estão agendados, naturalmente que a Molly ou tu ou outra pessoa pode com o telefone ou no computador publicar conteúdos extra em tempo real porque está a acontecer, estou a sentir, isto está a acontecer, vou partilhar, portanto. É, um, é, uma, é uma boa base de planificação que não invalida de haver conteúdos em tempo real que, como, como, como um complemento. Mas, pelo menos, a, a parte base que sabemos que vai acontecer, essa está planeada e essa vai acontecer. Vai, vai ser comunicada através dessa plataforma. E tem também uma ferramenta de monitorização para acompanhar exatamente. o que é que está a acontecer conta, em todas as redes sociais. Exatamente. exatamente. É muito Utilizar, bom. Por, seja por uma determinada palavra-chave, por determinado acontecimento, sejam ah. muitos outros programas... Concorrência, com, não é? ou, Concorrência, exatamente, consegue-se traquear, digamos, Boa. o que é que está a acontecer também nas outras redes sociais. Portanto, é uma plataforma que está assente em quatro eixos, digamos, que é a criação uh, do conteúdo e a partilha, okay? depois a parte de, de monitorização em termos de concorrência, a parte de estatísticas também, é muito importante Sim. e aqui não só na parte de publicação do Instagram, porque nós hoje em dia, é, não é só criar conteúdo, é perceber que impacto é que está a ter esse conteúdo. E essa é uma parte analítica que por vezes é importante, mas que nos escapa, porque é aquela parte que não é tão natural. O fancy, o giro, é estarmos a criar histórias, é criarmos o claro. conteúdo, é partilhá-lo. Mas saber as horas isto e isto... É exatamente, toda essa parte. O que é, onde é que teve mais visualizações, onde é que não teve, onde é que está a ter mais, mais likes, mais comentários, todas essas coisas. O som que dá-te isso é em 2, 3 segundos. Temos lá fora uma pessoa que com certeza vai gostar muito. Espetacular. Ah, é sim, beleza. um influenciador que falaste, exatamente, Pronto. sim. Olha, uma outra coisa interessante que... que e para terminar? Sim, que, que eu gostei muito é que é uma plataforma super completa e que eu saiba, tão completa a única tem um plano grátis para sempre. As outras têm grátis durante 15 dias, 30 dias e depois temos que pagar no iPod ou seja, tanto está preparada para não, um curioso... Não, o, revoçar, o revoçar depois tiram Alguém? Não, porque é grátis para é bo... sempre. Não, as não. outras? Ah, as outras. Algumas sim, as fazem outras, isso. É verdade, é? é verdade. Acontece sim. Uh, o, o som que não vai fazer isso. Nunca, ah, nunca. Está aqui a está ser aqui gravado. De não. Está aqui a dar dito? Está dito. Exatamente. De <risos> <risos> então tem a vantagem que tanto está para a pessoa que está a começar, que não tem recursos, então tem plano grátis. Tanto dá para um profissional como, uh -huh. como nós, por exemplo, que utilizam com muita frequência, como dá para uma agência que precisa okay. ainda de mais, para mais 30, capacidade. 40, 50 clientes ao sim, mesmo tempo. Sim. Não sei se queres para terminar, para falar das novidades que vão ter este mês. Sim, porque estamos falar? a preparar, de um ponto de vista de, de Insta Stories, portanto, estamos a permitir que seja possível nas Insta Stories não só enviar a imagem hoje, ou o GIF, ou um vídeo, mas também editar a própria, a própria Stories, em termos de, de, de tags, em termos de, de links, todas essas Tudo coisas. Tudo plataforma, sem estar no Instagram. Exatamente. Fora do Instagram. já agendado. Ah, ponto, estou para a minha Vamos vida, lançar isso é em direto com o o Vasco no novo, um novo é estúdio. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Tens um estúdio agora. É verdade, não é, é verdade. Não é concorrente. Aliás, é complementar. <risos> Até porque não teria capacidade <risos> para trazer concorrência de todo Não, muito bem. Portanto, vai ser um sim. estúdio assim. Sim, olha, é mais ou menos este tamanho. Precisamente, sim, sim. Estou brava. E vai vai vir, abrir é? este mês, é verdade, sim. Muito Produção bom. de conteúdos, verdade. Muito verdade. obrigada aos dois. Foi um prazer conhecer-te, volta a Obrigado em breve. Exatamente, é isso. Mais dia menos dia, não é? Muito obrigada a todos.